Oi galera, beleza? Tô mandando aqui com mais um vídeo Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay Bom, rapaziada, hoje eu não tava jogando Stand Guys aqui, rapaziada Eu já fiz um vídeo aí, faz tempo que eu fiz um vídeo do Stand Guys Mas foi no ano passado, foi bem, bem recente, sem tá ligado? Agora que o jogo tá começando, é conhecido, né rapaziada? Então vamos jogar aqui de novo, rapaziada Que é mó da hora, eu jogo, jogo direto aí, quando eu tipo, quando não tô fazendo nada demais Sentado na sala ali, eu fico jogando às vezes É bem da hora, mano, bem da hora mesmo Onde eu vim pra passar o tempo, tá ligado Opa, tem novas fases, hein, rapaziada Essa fase aqui eu já joguei E vamos lá, vou aumentar o volume aqui, mano Bora, é legal ficar escutando a musiquinha, mano Que a musiquinha é da hora, da hora. Rapaziada, se você não deixou o like aí Opa, mano Ó o cara aqui, ó Chapéu de mano se você não deixa o like aí, rapaziada, deixa o like aí pra eu dar na divulgação. Eita, caramba, eita, pula, pula, pula. Aê, pula. padrão. Mano, eu já ganhei várias vezes, tá ligado? Não é tão difícil assim quanto parece. Até você pegar o jeito, demora, tá ligado? Acho que não. Agora lançado, foi lançado também. Não sei se foi lançado pra PC, mas eu vi aí um, uns youtuber jogando aí no PC. Mas eu prefiro jogar no celular que é melhor. O PC deve ser ruim. Jogar ligado tá ligado? Mas é mó da hora. Mano. É da hora que os personagens estão da hora, tá ligado? Isso que é massa. Isso que deixa mais o jogo mais da hora ainda. Tipo a fantasia do personagem. Eu por enquanto eu tô de.. De.. De bombeiro. Ó, tem um mago ali. Tem um cara ali que soltava o chapéu do mago, mas eu acho que é esse cara. Caramba, tem um bagulho ali e... Caramba, tem uma nova. Fico tonto, mano. Eu fico tonto com essa parada aqui. Caramba, tem uma nova fase ali de, de... tobo água, mano. Loucura. Essa fase do gel aqui é clássica, né, rapaziada? Todo mundo já conhece. Porra, mano. Caiu. Sabe é quando tu vai voltar pra... pra cá, tá ligado? Tu buga. Vai pra... ficar em pé. Só essa parada aqui é meio chatinha. Aí, aí, aí, aí, aí. Ai, não, não. Ah, a porta tava me levando junto, mano Que loucura Aí... Tomou na jabiraca Ah, mano, na moral, velho O bagulho não pulou, mano Agora é Vai, corre, corre, corre, corre corre. Ah, não deu, mano, não deu tempo, velho Pegar outra, outra fase aqui, mano Não deu tempo, mano É que eu fiquei preso ali na bola, velho Se eu não tivesse ficado preso na bola Eu ia conseguir, mano Agora que sair e entrar de novo. Jogar mais uma vez aqui. Bora lá, rapaziada. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Massa é mais um do futebol, que é da hora, o do barco pirata, que é da hora. Tem alguns um que eu não gosto muito, mas. Tipo aquele do laser ali. Ih, vai cair. Eita, pega essa pá. Essa.. Esse daqui é meio, é meio difícilzinho, mano. De um bagulho de puar, tá ligado? Bora, bora, bora, bora. se daqui é meio chatinho. Eu já pega o jeito aqui. Aê, padrão. Tem esse bagulho que volta, tá ligado? Aí passei, passa, passa, passa, passa. e caramba. <risos> aí zedou então aí, então acelera. Aí, pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Não, não, não, não. Ah, mano. Na moral, velho. O bagulho tá, ah, mano. Na moral, mano. Começa a cair várias extras aí, ó. Mas dá pra passar. Nossa, que cagada, velho. Ainda bem que eu pulei, mano. Passei. Consegui passar, mano. Mas eu tava complicado ali que o bagulho não tava pulando direito, mano. Aí agora eu consegui. A Geral caindo, mano. Olha tem uma fantasia ali do palhaço, mano. Que é da hora também. Do pinguim, jacaré. Jacaré parece que tem jacaré do, do Toy Story, tá ligado? Vai toda hora. Vou ver qual que é a próxima fase. Essa, essa fase aqui é meio chatinha, tá ligado? Ela é pequena, mas ela é muito chatinha. Tu vai caindo. Eu vou deixar todo mundo mesmo. Tô nem. Aí. Caramba, que cagada, velho, que cagada. Véio. Não! Vai, para... acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Mano, que cara burro, velho. O cara não passou, mano. O cara ficou esperando ele pra acabar, mano. Foi o Jacaré, eu acho. Não, o Jacaré tá ali. Agora é a final, rapaziada. Final. Tava, na semi... tava nas Tava nas quartas de finais ali, agora vamos vou pra final. Essa parte aqui que é meio chatinha também. É legal, é da hora o cenário, tá ligado, mas é meio chatinho porque vai fechando, ah não, ah não, pensei que era outro, isso daqui é da hora, caramba, o cara pulou e quebrou o bagulho, Deixa eu ver. ah, os bagulho que tá meio quebrado já, tipo aqui ó, não, não, não, ai quase, quase foi, <risos> quase foi, que cagada, mano. na moral, aí passei, passei, de boa, tranquilo na noite, Aí, aí, aí, aí Passei Caguei, mas caguei, mas cagado Caralho, mano, ninguém cai, velho Aí vai você... ser, não Cagado, velho Que caralho? que passa aqui Passa, por aí, passei Não, não Já yeah. ah, não, velho Porra, mano, quase, velho Quase rapaziada, quase. Quero ver quem vai vencer, mano. Agora vai ser difícil passar, tá ligado? Cada vez que a mãe fica, o cara morreu. Eu, doido. eu acho que o dinossauro vai ganhar, mano. Não, ganhou o power rango, o power range ganhou, mano. Filha da mãe, ó. Mano. mano, da hora da. Hora, da hora. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. O videozinho aí basicão de standard Guys. Se vocês quiserem mais, rapaziada, comenta aí. Quiserem que eu jogue também no, no emulador. É... comenta aí se é, Eu não sei se é no emulador, tá ligado? Eu não sei se tem um site próprio pra baixar, tá ligado? Tem no emulador também, eu vi ali Tinha no emulador, mas eu acho Que é um pouquinho mais complicado de jogar Eu prefiro jogar no seu Ah, calma aí Quem quiser adicionar aí, R de CDH aí rapaziada, já conhece bastante Opa, vem prêmio aqui, rapaz Ganhei prêmio que eu ver. Ativar a. Ah. Vai ter que ativar o passo. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí, compartilha para um amigo seu aí. E fui!